Fala, galera. Beleza? Felpão aqui na área. Deixa eu uma câmera aqui que tá um pouquinho longe. E hoje, galera, estamos aqui, mais uma vez, no vídeo do K-Drop aqui. E aproveitar, galera, e lembrar vocês que tá acabando aqui o evento de Natal. falta mais três dias. E foi, Pô, o que que é o evento de Natal? Foi, Pô, o evento de Natal é só mais uma forma que o K-Drop arranjou de vocês conseguirem tentar ou ganhar mais skins sem precisar botar dinheiro, sem precisar fazer nada do tipo, né? Claro que é, se você quiser participar mais, se você quiser tentar mais a sorte no site, é, você pode botar mais dinheiro, você pode continuar jogando, né? Mas aqui o evento de Natal, basicamente, ele, você vai abrindo caixas com o dinheiro que você já tem, ou com o dinheiro que você conseguiu usando meu código aí, Felps, galera, que você põe aqui, ó, você vem aqui, ó, você escreve Felps, você clica em código profissional, escreve Felps, você vai ganhar 55 centavos de dólar para poder participar, você ganhando dinheiro, enfim, você vem aqui, você vai abrir alguma caixa é, do evento natalino e você vai ganhar docinhos e com isso você vai, é, com isso você vai ganhando mais docinhos, docinho presentinhos, desculpa, presentinhos e com isso você vai conseguir outras formas, outras caixas para poder abrir com esses presentinhos e isso você vai ganhando conforme você abrindo caixa. Ou seja, você abre uma caixa, você pega o item super caro, você vende o item, o presentinho fica lá. Então, tipo, é muito bom esse sistema do K-Drop. E aqui tá cheio de caixas novas, né? Eu lembro que quando comecei a fazer esses vídeos pro Natal, eu lembro que tinha quatro caixas, os cinco, e aqui já tá com 10, né? Então os caras estão adicionando caixa o tempo todo, tem as mais baratas e tem as mais caras, né? Eu aqui no momento tô com 2.260 presentinhos. Vamos aqui no... Vamos entrar aqui no evento pra ver se tem mais algum jogo novo, senão são os mesmos jogos aqui. É, os mesmos jogos, galera. Aqui Ó, é o seguinte, é simplesmente nível Conforme você vai abrindo aqui é, os níveis Você vai, por exemplo É raspadinha, né? Você vai raspar aqui Por exemplo, tô com 2.260 então Eu vou lá pegar mais isso, mais presentinhos eu, eu raspo aqui um desses quatro, Eu consigo pegar essa UMP é, Eu gasto 200 presentinhos e eu já vou pro nível 2 E assim por diante até chegar no nível 5 Que provavelmente vai dar um item bem melhor, beleza galera? E aqui tem outros jogos, né? Tem esse aqui que você coloca quantos presentinhos você quer gastar é, E vai vir uma arma... Dependente também do valor do presentinho que você coloca aqui, por exemplo. Se eu colocar o um presentinho de 10 mil, vai vir uma arma provavelmente mais cara. Se eu colocar o um presentinho de 100, vai vir uma arma menos cara. Mas eu vou primeiro pegar bastante presentinhos aqui. Vamos abrir as caixas do K-Drop de Natal e... Vamos conseguir abrir, vamos jogar esses joguinhos aqui, que deve ser bem legal. Que eu já mostrei nos outros vídeos pra você, galera. E lembrando aqui também que tem um rank de presentes aqui, ó. O garotão aqui tá com quase, tá com mais de meio milhão de presentes. E com isso ele tá em primeiro lugar, ele tá ganhando essa WP aqui, Dragon Lore. Pô, Fapuera, o que que é isso aí? É simples, galera. Você vai juntando, vai acumulando presentinhos e automaticamente você entra nesse rank aqui. Quanto mais presentes você tiver, você vai ganhar um item melhor. O cara tá com em primeiro aqui, o cara tá ganhando uma Dragon Lore, né? O segundo tá ganhando uma HAL aqui, outro tá ganhando uma WP Fade, enfim sim por diante, beleza galera? Vamos abrir umas caixas aqui, eu já vou começar com umas caixas mais ou menos caras, tem caixas de 50 centavos até caixas de doleta Lembrando que tem outras caixas aqui embaixo, tá galera? Se você não quer participar do evento de Natal, você pode vir aqui, tem várias caixas de faca, de arma, tem mano, tem tudo aqui, ó tem umas caixas caras, absurdamente caras, e umas mais baratas que vem itens absurdamente caras. Lembrando que o K-Drop é o site mais justo que tem, os algoritmos do site são os mais justos galera, Pode confiar, não é tudo que eu já tô mais de 3, 4 meses já com essa mesma parceria. Vou sempre estar com esses caras, porque eu lembro de outros sites que eu já tive parcerias e, e era muito complicado, às vezes, tirar o item, sabe? Você tinha que tirar item, é, um a cada 10. E aqui não, aqui é justo, aqui é conforme, conforme a sorte mesmo, beleza? Vamos aqui abrir uma caixa de 37 doletas. vai é ser a primeira caixa que eu vou abrir. E vocês podem ver aqui embaixo das armas aqui, ó, de algumas armas, tem os presentinhos. A caixa é cara, então eu vou ganhar bastante presentinho, caso eu tenha sorte. Vamos abrir aqui a caixa, vamos ver o que que vem. No caso, veio uma WP, eu perdi dinheiro, né, com, com porque ela custa 18 doleta, mas pelo menos eu ganhei os presentinhos aqui. Vamos tentar mais uma vez abrir a caixa, mas a gente recupera depois o do lucro. Eu quero juntar pelo menos bastante os 10 mil presentinhos ali. E aqui ripamos, galera, perdemos 3 doleta, vai, e não ganhamos presentinhos. Pelo menos se a gente for perder, pelo menos que venha com, com presentes, né. Lembrando que meu código vai estar tá aí, galera, FELPS. É só você escrever Felps ali que você vai ganhar 55 centavos é, de dólar pra você poder começar a brincar aqui, beleza? Você vai ganhar 55 centavos, você começa a brincar. E boa sorte, galera. 2.500 presentinhos, a cada o mesmo valor do, da caixa. Vamos abrir mais um pouquinho essa caixa pra ver que a gente consegue juntar mais presentes. Pra gente jogar os jogos todos ali, né? Ah, isso se eu pego essa baioneta? Essa caixa não tá muito boa, galera. A gente tá ripando demais aqui. Já perdemos quase 100 doletas. Não, 100 doleta não, mas 50 doleta. Então vamos abrir aqui a caixa de 24. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui a caixinha. Vamos abrir um pouco dessa. Depois eu vou lá e, e tento abrir a de 100 doleta. Aqui no caso não veio nenhum presentinho, ripamos 6 é, doleta, vamos abrir mais um pouco pra ver se vem. É, também não vamos ganhar nenhum presentinho nessa aqui, tá difícil cara, vamos mais uma vez, vai. Senão eu já vou partir de 100 lá pra ver se a gente consegue alguma coisa. Aqui a gente conseguiu 750 presentes, mas muito pouco e já ripamos também de dinheiro. Mais uma vez, última vez, se não vier nada bom a gente já muda de caixa, vamos ver. Vamos mudar de caixa. Pô, ainda não pegamos a, pegamos a coach que não tem... Pelo é, menos ganhamos aqui 6 dólares a mais, né? Mas não pegamos os presentinhos. Isso que é ruim. Vamos abrir aqui já a caixa de 100 doletas e vamos lá, galera. Aqui é 100 doleta, mano. Aqui se vier presente, vem é... É uma cacetada, velho. Aqui, ó. Já vê 6 mil, velho. E nós ripamos, né? Ripamos aqui 40 30 dólares, né? 30 e poucos dólares. Última vez, galera. Vamos abrir aqui mais a última vez a caixa e já vamos pros joguinhos lá. Beleza? Nossa, 9 mil, velho, putz. Bom, hoje a gente não tá muito bem de, de sorte, né? Então, vamos já direto pros joguinhos aqui, vamos ver se a gente consegue pelo menos ganhar dinheirinho aqui no, nos jogos, né? A gente abriu as caixas e tipo, beleza, perdemos dinheiro, agora vamos tentar recuperar com os presentinhos. Aí, tem os levels aqui, é, vamos abrir o primeiro, 200 presentinhos, aí já descontou aqui, o segundo. É, 600 vem tudo pro teu galera. Já descontou ali, já Vamos abrir é, o terceiro. 4.500. Caralho, mas pulou, hein, velho? Não sei quanto custa essa coach. Mas aqui já é 12.000. Então a gente conseguiu até o terceiro aqui, galera. Provavelmente ia vir um item bem fodido aqui nos, nos 12.000, né? Mas vamos pro outro joguinho aqui. É... Bom, estamos com 10.000 presentes. Vamos abrir um 5. Vamos ver o que, que vem. <risos> USP de 24 doletas, com 5 mil presentinhos conseguimos uma USP, galera, de 24 doletas. Que delícia. Vamos de novo aqui, ó, estamos com mais 5 mil, vamos gastar aqui os 5 mil e vamos pegar mais uma USPzinha. Vamos ver se vem uma USPzinha ou vem mais um item pelo menos carinho aqui, né, velho? Puta que pariu, aqui demos, demos, demos azar. Aqui dá pra fazer o upgrade, né, como vocês estão vendo aqui, como vocês já sabem, né, upgrade. estamos mais 310 presentinhos, vamos com os 310 presentinhos presentinhos, galera. Vamos lá. Provavelmente não vai vir alguma coisa muito cara, né, mas... Um doleta e 62 centavos, beleza. Usamos nossos presentes aqui, conseguimos 3 itens, galera, Inclusive, conseguimos uma USP de 25 doletos, uma USP de, 100, de mais de 100 reais, pelo visto, e, e é isso, né, Usamos, mostrei, mostrei pra vocês aqui é, como que vocês podem usar, como é que vocês podem brincar com esses presentinhos, você abre caixa, se diverte, ainda pega presentinhos e, puder, e pode usar aqui pra gastar, beleza, galera? Só vou mostrar pra vocês aqui, ó, a forma de você conseguir os presentinhos, ou você abre as caixas, como eu tava fazendo, ou vocês adicionam dinheiro no site, beleza? Aqui, conforme o valor, você ganha mais presentes, se você adicionar 50 doletos, Ganha é, 3 mil presentes E você ganha mil moedas gold Que eu já vou explicar pra você o que, que é Várias formas de pagamento, padrão, um site super atualizado aqui Paypal, é, go Skins é, G2AP Bitcoin, nem me fale Bitcoin véio. Nossa Senhora, como essa porra ficou cara, velho e os moedas ouros aqui, pra todo mundo já conhece, mas eu vou explicar pra vocês mais mesma vez É uma forma de você ganhar, você abrir as caixas também sem precisar colocar money, beleza galera? É, moeda ouro. só você vir aqui ó, cadê? Deixa eu ver, ouro grátis Vai tá escrito aqui em cima e você vem aqui e faz as tarefas K-drop As tarefas K-drop, é só você fazer tudo isso aqui ó, iniciar, iniciar, seguir no Instagram, seguir no Twitter Jogar essa porra aqui ó, War Thunder, enfim, você vai seguindo, fazendo tudo isso aqui Você vai ganhando um monte de moedinha ouro, aí você vem aqui ó, na área do ouro que é onde você ganha os guardas e abre as caixas que vão ter aqui. Ó. Tem a caixa muito cara, como tem caixa muito barata, e você pode ganhar tanto skin, como você pode ganhar jogo, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem jogos aqui. Aí você abre, e torça pra vir um jogo né? legalzinho. Nossa, o World... Earth 2140. Não sei se o jogo é bom. Mas aí você obtém. Você manda para sua Steam. E é isso. Beleza, galera? O é, que mais aqui para mostrar para vocês? Lembrar que você consegue mandar aqui. Pegar seu item. Mandar para o inventário aqui. instantaneamente Você clica aqui no item que você quiser, galera. Tem as suas pizinhas aqui. Você manda qualquer item para seu inventário. Quer ver? Eu vou mandar essa CZ aqui, ó. Essa CZzinha não tá tendo aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Depois eu vejo algum item pra mandar. Você escolhe qualquer item que você quiser aqui. Você coloca collect aqui que automaticamente eles vão mandar uma proposta de troca pra você. O upgrade, galera. O que eu tava falando? Upgrade aqui, ó. Toda vez também tem a opção de você dar upgrade. Upgrade é super simples. Vamos pegar essa P90 aqui. Eu não sei se você usa a P90, né? Mas eu não tô... Minha praia usar uma P90. E você escolhe a porcentagem que você quer... É... Que você quer tentar dar upgrade, né, galera? Você pega a sua, sua arma, coloca aqui e você escolhe o valor da arma que você quer dar upgrade. Você pode colocar por aqui, por exemplo, 5 vezes mais cara, 10 vezes mais caro, 2 vezes mais cara, ou você escolhe o valor ou a valor, arma aqui por conta própria. Beleza? Por exemplo, eu vou tentar pegar essa Blaze aqui, é quase 50% a mais do valor. E a gente dá upgrade. Se cair ali no amarelinho, deu, deu bom. Pegamos a um, um pizinho, damos um, um lucrozinho de 45% a mais. E é isso, e você vai fazendo upgrade, tem que saber a hora de parar, beleza, galera? Então, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês do K-Drop, mostrando pra vocês como, como funciona, pra quem não sabe, garanto que muita gente já sabe como funciona. Então, aproveita, galera, é... o site é muito bom, o site é muito top, tem vários, vários jeitos aqui de você conseguir, tem área do ouro, o evento de Natal... É, tem, você usando o meu código aí Você vai conseguir 55 centavos grátis Tem várias caixas pra você abrir aqui Até aqui embaixo, cara, o site é muito top E lembrando que se você acumular mais, bastante presentinhos Você vai estar tá entrando no ranking Vai estar tá ganhando um item de graça Se você juntar presentinho em vez de querer brincar dos joguinhos Você vai ganhar o item de graça Beleza, galera? Lembrando que é o Christmas Event, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí, qualquer coisa Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis Fui!